Fala pessoal vamos dar uma olhada então no Bitcoin que continua aqui dentro desse padrão esse triângulo aqui que é um padrão de continuação de tendência a gente ficar atento aqui Eu vou mostrar para vocês as regiões importantíssimas de suporte que a gente tem que segurar aqui para evitar um desastre para o Bitcoin tá bom a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa estrutura aqui que a gente pode olhar aqui qual... que está em jogo para o Bitcoin aqui agora tá vamos também falar aqui sobre as pequenas, sobre o índice do dólar que eu tô de olho aqui agora tá só comentar para vocês brevemente sobre isso vamos olhar também aqui a manipulação aqui do mercado futuros, tá pessoal O que, que a gente pode esperar aqui né os indicadores aqui do TRDR onde estão as ordens para o Bitcoin até agora nesse momento tá e também pessoal onde está a liquidez para o Bitcoin tá isso aqui é importante mostrar para vocês também que que eu tô de olho aqui agora para o curto prazo para o Bitcoin então bora lá para o vídeo de hoje então vamos lá pessoal vamos dar uma olhada no Bitcoin não se esqueça de deixar aquele like para apoiar isso é muito importante também comente aí embaixo você está achando as análises para mim é muito importante ter o feedback de vocês tá então assista até o final que eu vou mostrar para vocês aqui pontos importantes aqui onde está a liquidez para o Bitcoin no curto prazo também o que a gente pode esperar aqui para as próximas horas o que é mais importante pessoal vocês entenderem aqui tá tem que ficar claro para vocês é que a gente tá aqui nessa fase de nessa lateralização na né? formação desse triângulo aqui ó que é um padrão aqui no diário é um padrão de continuação de tendência tá galera então isso que a gente tem que entender aqui agora onde a gente tá né uma visão digamos assim um pouquinho mais uh, mais uh, macro aqui do Bitcoin tá então é o seguinte ó, a região que a gente tem que ficar de olho aqui agora é importantíssima é o diário nos 38 mil dólares tá galera se a gente romper isso aqui com o volume Tá, e fechar candle do diário abaixo dos 38 mil dólares, a gente tem, vai ter que começar a buscar venda no Bitcoin aqui. Tá? Então, para essa venda aqui acontecer, ó, a gente tem que realmente ver esse rompimento com o volume, fechar o candle diário aqui abaixo do 38 e esperar aqui, pessoal, tá? na minha opinião, uma, uma, um pullback aqui do Bitcoin em regiões de resistência. A gente tem um VPVR, inclusive, aqui. Ó, é Resistência para o Bitcoin nessa região. Então, a gente pode vir aqui voltar aqui testar essa região e aqui sim pode ser a melhor venda para o Bitcoin. Tá, se isso aqui acontecer. Então não adianta a gente querer adivinhar para que lado o Bitcoin vai ir aqui agora. A gente tem que esperar né, o mercado se decidir e a gente vai reagir né, baseado no que o mercado fizer né, decidir. E para mim essa a venda aqui ocorreria se a gente perder essas regiões aqui dos 38, tá? Fechar no fechando abaixo é com volume e a gente faria então um reteste aqui fazer uma buscar a venda, tá, galera? Então, é isso que eu estou de olho. Então, galera, vamos vamo olhar aqui os dois cenários primeiro aqui de novo no macro, para situar vocês onde a gente está. Né? Se a gente perder essa região dos 38 aqui, conforme eu falei no diário, a gente tem potencial para o Bitcoin buscar o que aqui, tá? Eu estou de olho mais isso aqui, ó. Nessa, nesse, nesse alvo aqui, tá? A gente tem então. Uh, desse, dessa pernadinha que a gente fez aqui por último, tá? Então, a gente rompendo essa região aqui, a gente poderia buscar aqui a casa aqui próxima aí, ó, dos 27.500, 28.000 dólares, tá? Então, a gente perderia esses fundos aqui, né? Isso aqui com certeza. É, faria que o um, Estaria muita liquidação para o Bitcoin, uh, Bitcoin aí, né? Liquidação de, dos longs, stop loss aqui. Com certeza tá gente vendendo desesperado Bitcoin nessa região, tá? Então fique atento isso aqui. Obviamente, se isso aqui, se isso aqui acontecer, pessoal, não vai ser numa porrada só, tá? Não acredito ver um super dump aqui para o Bitcoin, isso é o que não acredito, tá? É, a gente não tem um open interest aí, né? O mercado não está extremamente alavancado, enfim, não é, não é para isso, mas. Se a gente vê esse comprimento aqui, a gente pode buscar para o back sem -se venda, tá? Então a gente vai ter que... Uh... E obviamente esse padrão aqui ele pode acabar formando outra coisa, tá pessoal? O triângulo ele pode acabar, acabar formando um retângulo aqui também, tá? Então é... fiquem de olho aí. Inclusive no, no 4 horas a gente tem aqui, ó no 4 horas a gente tem um suporte dessa linha aqui, ó, tá? então a gente tem um toque aqui, toque aqui, a gente tem um suporte também, se a gente perder essas regiões do, aqui dos 37500 aqui a gente tem suporte nessa região, uh, região dos 35.600, tá? então a gente tem que ficar de olho também que a gente pode acabar formando aqui um, né, um padrão aqui uh, né, nesse, no, no gráfico de 4 horas, que é um gráfico importante que vários traders usam também tá voltando aqui para o diário se a gente pegar força com Bitcoin tá que eu gostaria muito de ver isso a gente pegando força com Bitcoin é... se a gente romper os 45 galera tá daí Bitcoin iria aqui né a gente poderia medir esse alvo assim ó tá desse desse esse padrão aqui desse triângulo isso aqui levaria o preço para casa aí próximo dos 50 e quase 54 mil dólares tá eu ficaria de olho daí nesse caso nesse cenário aqui de rompimento é a mesma, mesma coisa tá a gente tem que esperar romper aqui o diário 45 mil dólares para cima né espera romper aqui a gente faria uma uma uma retração né e nível de retração com suporte a gente poderia buscar é né, uma compra tá galera daí eu ficaria de olho nessas regiões de Fibonacci aqui ó tá dessa queda toda aqui dessa pernada que a gente fez a topo fundo, eu ficaria de olho nessas regiões aqui, essa região aqui de 55 mil dólares, tá? Essa aqui seria a região que a gente poderia ficar de olho para comprar em regiões aqui embaixo, né? Nessa região próximas de 45 e tentar é, fazer a venda aqui nos, nos 55 mil dólares, tá? Então são os dois trades aí mais macros que eu diria para vocês aí que a gente poderia tentar buscar. Tá, mas a gente tem que esperar a confirmação do diário aí, tá, pessoal? Isso é muito importante, volume entrando e confirmação aí na, no fechamento de candle, tá bom? Sem isso, não tem muito o que a gente fazer, porque a gente pode aqui ainda né, formar uma outra figura, isso aqui pode virar, a gente pode fazer uma região de Spring virar aqui um e-coff, então, galera, é complicado, tá? Tá bem, bem complicado mesmo aí. É, não se afobem aí olhando o gráfico, a gente fica olhando o gráfico e o preço caindo e já quer entrar no short né, um short aqui desesperado, inclusive mostrar para vocês o que aconteceu aqui, ó, olha só, vamos puxar esse gráfico aqui de, de uma hora, mostrar para vocês aqui esse candle aqui, ó. pode ser, nem, pode ser até uns 15 minutos, dar uma olhadinha aqui, olha só. O que, que é isso aqui galera, olha esse candle aqui que a gente teve, ó, um baita, né, um volume aqui, cortou para baixo e para cima aqui. É, por que galera, que a gente viu isso aqui acontecendo, Ele subiu aqui tão forte o, o Bitcoin, ó. Porque, galera, se a gente puxar aqui a liquidação, ó, as pontes de liquidação, a gente vai ver que essa região, vou dar um zoom aqui para vocês mostrar ó, o que aconteceu. A gente aqui ó, teve muito short entrando aqui, short de alavancagem 50 vezes, 100 vezes aqui pessoal shortando o Bitcoin. Então, o pessoal vê o preço caindo e começa a entrar em short desesperado, entendeu? Só que o mercado vai lá faz o quê? Ele dá uma porrada para cima só para pegar o teu stop e te liquidar. Então, não, não saia entrando em, em, em operação. Tá vendo, tá vendo o candle caindo ali? Pô, Vou apertar o botão aqui de short 100 vezes ou de long 100, 50 vezes. Espera o mercado dar a confirmação para vocês aí, né? É, né muita cautela tá pessoal para vocês não serem armadilhas aqui desse tipo de coisa tá então é, isso aqui é incrível nessa ferramenta mostra exatamente aqui a gente viu ali que muita liquidez entrando nessa região né shorts de 50 e 100 vezes o preço vai né buscar essas essa liquidez aqui tá eu vou comentar um pouquinho daqui um a pouquinho mais aí sobre a liquidez tá galera fica mais tempo Bitcoin para vocês aqui antes que eu esqueça tá é caras eu acho que basicamente é isso tá Em relação ao Bitcoin não, não tem muita novidade importante vocês ficarem cientes também aqui ó voltar para quatro, quatro horas que a gente uh, perdeu essa região aqui de 618 tá dessa dessa essa pernada que a gente fez aqui ó acabamos retraindo né e a gente foi testar aqui essa região de 68 não conseguiu ficar acima então o cenário mais aí plausível seria a gente realmente uh, fechar fazer aqui fundos abaixo dos 37 tá isso aqui seria o cenário uh, assim que seria o mais uh, da análise técnica a gente fazer aqui realmente no Death Cat Bounce, tá bom? Então a gente tem que ficar de olho aqui também, tá galera? Mas esse padrão aqui eu tô gostando um pouquinho de ver, tá? Esse padrão aqui eu tô gostando de ver que é um padrão aqui, ó, esse padrãozinho, é um conezinho sendo formado aqui também, tá? Então isso pra mim dá um pouquinho de esperança que a gente pode, é um padrão também de reversão aqui, que se a gente conseguir ficar acima da, da região aqui dos, dos ó, essa região dos 39.700, galera, tá? A gente pode sim, com essa linha de tendência aqui, a gente pode buscar né, a região, é isso aqui, ó, esse alvinho aqui também, tá? Se assim, de romper, tá? A gente podia, poderia ir para casa dos 41.500 dólares de novo, tá? Aqui é uma região que a gente tem muita negociação, tá? É uma região para a gente ficar de olho, tá? Para se comprar, se comprar aqui nos, nos 39.700 ou, ou acima aqui dos 400 dos 4 mil 40 mil dólares a gente faria que vendas né, na região dos 41.500 tá desculpa está um pouquinho confuso tá galera Estou botando as ideias aqui se você pode voltar no vídeo aí também né mas eu tento botar aqui a análise que eu tô de olho né depende muito aqui eu, tô, eu fico analisando o gráfico no macro e vou passando aqui para para tempos gráficos menores e buscando aqui oportunidade tá uh, tentando ver se possíveis cenários para a gente buscar aqui operações para o Bitcoin Tá, galera? Vamos olhar aqui, então, rapidamente onde está aqui, o que está acontecendo aqui na, no mercado futuros, tá? A gente vê aqui agora, pessoal, olha só, algo interessante tá? que, eu, que eu queria comentar para vocês, a gente viu agora aqui no curto prazo deu uma pequena melhorada aí no indicador de sentimento. A gente viu o aqui o Open interest subindo com o long, long Short Ratio caindo aqui, tá, galera? Então a gente bota liquidez mais liquidez acima aqui nesse momento, nesse curto prazo aqui. Tá? Esse aqui é um cenário positivo, mas a gente viu aqui muito, ó, Uh, a gente viu que o Long Short Ratio subindo nessa região, o, o preço aqui lateralizando ó, nessa região aqui. Tá? E a gente viu o Long Short Ratio subindo aqui. tá Então, isso aqui deixa a gente um pouquinho apreensível, mas aqui agora no curto prazo a gente viu esse aumento do Open Interest, que a gente precisa ver. Com o Long Short Ratio caindo, isso aqui deixa o, pre o né, bota a liquidez acima para o mercado buscar. Tá? Então, no curto prazo aqui, acho que a gente poderia ainda... Uh, ter uma expectativa de ver o Bitcoin testar a região dos 40 mil dólares, tá? Uh, que inclusive está subindo aqui agora nesse momento. Uh, tá, galera? Mas assim, uh, o mercado está muito tá muito complicado aí, porque qualquer notícia que sair aí muda tudo, tá, galera? Então, tô dizendo para vocês que eu estou de olho aqui agora, eu acho que a gente tem que ficar de olho mais nesse, nesse triângulo aqui, tá? No, no curto prazo aqui, acho que é um pouquinho difícil, né, nas próximas horas, aí, operar no gráfico de 15 minutos, uma hora aí a gente tem que ter muita experiência nesse momento porque é, alvos extremamente curtos tá porque realmente o mercado qualquer notícia que sai aí né impacta diretamente aí no, no preço tá bom é como tá como tá mercado nessa situação aqui agora tá galera Uh, em termos de ordens aqui ó, a gente tinha né algumas ordens aqui em cima de resistência o preço foi, foi aqui buscar essas, essas ordens aqui já retraiu tá mas não temos muita novidade aqui agora no em termos de ordem para o Bitcoin tá vamos puxar aqui o do TRDR a gente pode ver isso que flutua muito tá vou dizer para vocês aqui agora mas uh, enfim agora a gente tem mais venda do que compra aqui no 1%, cento e tendo dois e aqui a gente tem agora bem mais venda no dois e meio por cento aqui do que é, do que compra tá galera o que está tá interessante o Bitcoin aqui é que a gente tem mais liquidez agora no curto prazo acima, tá, galera? Então, para mim, que eu falei para vocês, não me surpreenderia o Bitcoin buscar aqui a casa próxima aí dos 40 mil dólares aqui, ó, tá? voltar a testar essas regiões, porque a gente tem mais liquidez aqui em cima, tá bom? Então, obviamente, a gente não pode operar só em cima disso aqui não, tá, galera? Para mim, o Bitcoin tá numa região de suporte, tá? Esse pequeno está, defini está definindo ele que vai fazer, então o Bitcoin pode sim, né, respeitar esse suporte e buscar regiões aqui essa, essa liquidez aqui acima tá então uh, esse indicador aqui tem funcionado muito para mim aqui a gente tem liquidez abaixo o Bitcoin vai lá e pega essa liquidez abaixo agora a gente botou a liquidez acima e vai pegar a liquidez acima ele fica aqui nessa região até a gente ter uma definição do mercado aí né uh, e acho que essa definição pode vir na próxima semana tá galera a gente pode ficar mais tempo aí uh, dentro desse triângulo aí chatinho beleza Uh, inclusive aqui na BitMEX também a gente tem mais liquidez acima, tá? então não me surpreenderia que o, o Bitcoin subindo para pegar essa liquidez também aqui agora no curto prazo, tá bom galera? Uh, eu acho que é isso que eu tenho para vocês aqui basicamente pessoal, tá? vamos olhar aqui então a SP500, um, que eu acho que eu não comentei, né? se eu, não tô, se eu tô, tô um pouco esquecido aqui, acho que não comentei para vocês a SP500 não, uh, a SP500 aqui a gente tá abaixo dessa região de suporte, tá? a gente... Caiu aqui, perdeu essa região essa região de suporte dos uh, aqui Essa, essa linha até tá aqui nos 4.270 pontos. né? Então essa linha aqui é importante, ó, esse pequeno está com. está aqui lutando aqui na beira do precipício mesmo, tá, galera? Então a gente tem que ver o que vai acontecer. A coisa não tá parecendo muito boa, não, porque a gente vai ter aí, né, semana que vem, a questão do aumento de juros, provavelmente isso vai acontecer devido à inflação. A inflação está extremamente aí, vai, vai sair um resultado péssimo da inflação aí, a gente até saiu aí dos índices de preço, né? Então a expectativa é vê esse aumento da taxa de juros, né? Se é que já não está precificado isso aqui também, né? então a gente vê esse aumento da taxa de juros uh, e o cenário de guerra que pode piorar, galera. A gente tem que torcer realmente para o mercado para a guerra, né? não só para o mercado, mas é, guerra nunca é bom, né? A gente tem que torcer que esse conflito aí termine logo, né? Seria muito bom para a gente né? acabar com, com, com, né? com. Encerrar com essa matança aí, né? perda de vidas, que não tem. as muito a ver com conflito ali, infelizmente, né? E, e então, isso é muito bom a gente ver esse fim do conflito para o mercado dar uma respirada aí, porque a gente está preso aqui até uma definição maior, tá bom, galera? Então, acho que é isso. Espero que tenha ajudado alguma coisinha para vocês aí, tá? Uh, ver se amanhã eu faço, volto a fazer aqui um, um uh, vídeo, tá, galera? Eu ando assim ainda bem cansado, não, não sei explicar para vocês o que está acontecendo. É, achei que já deveria ter passado, já faz mais ou menos aí cerca de né, duas semanas que eu que eu peguei Covid tentando me recuperar ainda mas tem dias que eu fico bem ainda cansado sabe sem vontade de sem sem energia para poder é, né? sentar aqui na cadeira trabalhar enfim tanto que ontem não consegui nem operar fazer nada tá bom galera então mas para vocês aí muita saúde muita né disciplina aqui agora e que vocês consigam fazer bons trades aí mas tome bastante cuidado que o mercado... É, tá um pouquinho perigoso aí, tá bom galera? Então um abraço pra vocês, a gente se vê aí amanhã, tá bom? Um abraço, valeu!